Nesse vídeo, eu vou falar da famosa, da temida, da poderosa Veia Safena. Quando que a Veia Safena tem que ser retirada? Fica aí que eu vou te contar daqui a pouquinho. Vamos botar a perna de fora? nas pernas? Será que é perigoso fazer essa cirurgia? Gente, pelo amor de Deus, a veia safena é uma veia da perna, ela não é uma veia do coração, ela não vai até o coração, ela não tem nada a ver com o coração. Ponte de safena é uma coisa e a retirada da veia safena por conta de varizes, a safenectomia é outra coisa, completamente diferente. Nessa figura, a gente vê que a veia safena começa ali naquele ossinho que fica do lado do pé, do lado de dentro, o maléolo. E ela sobe pela parte de dentro da perna, da coxa, até a virilha. Onde ela deságua, ela joga o sangue para dentro da veia femoral, que é a veia principal da perna. Como assim? A safena não é a veia principal da perna? É isso mesmo, pessoal. A veia safena não é tão importante assim quanto você pensa. O sistema venoso da perna é formado por dois conjuntos de veias. As veias superficiais e as veias profundas. As veias profundas são as veias principais. Elas carregam, retornam para o coração mais de 80% de todo o volume de sangue que tem que retornar. São as mais importantes. Essas veias elas se localizam abaixo da face muscular, da camada que reveste os músculos. Então, essas veias estão entre a musculatura. As veias superficiais são veias que ficam entre o músculo e a camada da pele, naquela gordurinha, ou gordurinha, que a gente tem debaixo da pele. Dentre as veias superficiais está a veia safena. A veia safena é uma veia superficial. Todas as veias superficiais juntas são responsáveis por cerca de 20% do retorno de sangue, ou seja, a maior parte do trabalho, a maior parte do sangue que tem que retornar de volta para a circulação principal é feito pela veia profunda, pelas veias profundas, e não pela veia safena e pelas outras veias superficiais. E a ponte de safena, que raio que é isso? Como eu já falei antes, a veia safena é uma veia bem ela vai lá do pé até a virilha, ela é bem superficial, ela fica na gordurinha logo abaixo da pele. Além disso, ela é uma veia que não é estritamente necessária para a circulação. Então, quando a gente precisa de um substituto para alguma artéria ou para alguma veia que tenha sido obstruída, que seja fechada ou então tenha sido danificada num acidente, por exemplo, você pode pegar a veia safena lá da perna, um pedaço dela, e fazer uma ponte, fazer um desvio, levando o sangue do lugar que o sangue está passando normalmente até a outra ponta, onde o sangue precisa passar está obstruída ou está danificada. O lugar mais comum em que a veia safena é utilizada para fazer essa ponte é no coração e é por isso que as pessoas confundem a cirurgia de varizes com a retirada da safena com a cirurgia de ponte de safena, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ô, oh, doutora Juliana, eu tenho um monte de varizes nas pernas, será que eu tenho problema na safena também? Como é que eu vou saber disso? Boa pergunta! Quando uma cirurgiã ou um cirurgião vascular avalia uma pessoa que tem varizes nas pernas, essa é a principal pergunta que ele tem que fazer na cabeça dele, se a pessoa tem ou não insuficiência da veia essa fenda. E para saber isso, a maneira mais fácil e a melhor maneira de saber é fazendo um exame que chama-se ultrassom doppler colorido venoso dos membros inferiores ou duplex scan venoso dos membros inferiores o que que é isso é um exame de ultrassom que é feito nas pernas que utiliza uma tecnologia que a gente consegue saber para que lado que o sangue está andando se o sangue está indo para a direção certa se a veia está funcionando da forma adequada se a veia está dilatada ou se ela está do tamanho normal então, gente, a veia safena só deve ser retirada da perna de uma pessoa que tem varizes quando ela está insuficiente, quando ela apresenta refluxo ou então quando ela está dilatada. Se vocês quiserem saber outros detalhes sobre quando que a cirurgia de safenectomia deve ser indicada ou então, como essa cirurgia é feita? Tem dois posts no meu blog, no pernaspraquitequero.com. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser clicar e conhecer mais. E aproveitando, eu vou pedir para você que gostou do vídeo clicar no botão vermelho aqui embaixo e se inscrever no canal. Para você receber em primeira mão os vídeos sobre os problemas da circulação e sobre todos os outros temas de cirurgia vascular. E doutora Juliana! se eu tirar minha veia safena, isso é eu dela no meu coração? Como é que eu fico? Além da veia safena magna, que é essa veia que eu falei pra vocês, que começa no pé e vai até a virilha, a gente tem outra safena na perna, que é a veia safena parva, que também começa ali próximo do pé e termina atrás do joelho. Então, no total, a gente tem quatro safenas, Duas em cada perna. Então se você precisar de um substituto e você tiver tirado apenas uma, ou duas, ou até três safenas, você ainda vai ter um pedaço de veia safena na sua perna para substituir uma artéria ou uma veia que esteja obstruída. Resumindo tudo então para a gente terminar. A veia safena deve ser retirada apenas quando a pessoa tem varizes e tem insuficiência e ou dilatação dessa veia. Ela pode ser retirada tranquilamente, porque ela não é uma veia essencial para a circulação da perna. Você pode tirar essa veia sem prejudicar nada a circulação da perna. Eu costumo falar que a veia safena é que nem cunhado Quando tá boa, ela ajuda pouco. Mas quando tá ruim, ela atrapalha muito. Não gostou, diretor? Não foi boa a piada? Eu acho boa essa piada. <risos> um beijo pra você e até o próximo vídeo.